Ei, você já pensou em viver de renda? Aplicar o seu dinheiro de forma segura em barra de ouro em pleno 2022, acontece na guerra, nesse exato momento, o ouro só está valorizando 56%. Você quer saber como investir em barra de ouro? Chama no um WhatsApp aqui abaixo. Vem com a gente.